Hi everyone, this is our first video about losing weight. So today I'm preparing some something for lunch and basically the food is about reducing the, the calories in there to increase the protein. So I'm preparing some sweet potato, I'm using rice, vegetables, and chicken breast. Later on the is gonna, is gonna give you some information, some technical information about losing weight. So keep watching. E seguem See you later. Salve, galera! Bom dia! Chago <risos> morrendo de sono aqui. Bem-vindo ao primeiro dia da, da, da série Projeto Fitness. Hoje a gente tá aqui... Que horas são? 8 horas? 8 e 15 da manhã. A gente acordou era 6 e meia, cara. 6 é. Eu também acordei 6 e meia. meia. Cansado pra caramba. Ontem a gente... Eu não, fiquei com dor a noite inteira no braço. Porque a noite inteira a gente molhou o braço. A gente ia gravar, não dá pra colocar a mão na cabeça, mas beleza, assim que é bom. E é daí pra pior. É daí pra pior, é. Tem que sofrer, pra, pra ganhar tem que, tem que sofrer. Então, hoje é o primeiro vídeo da série, a gente vai. Eu vou apresentar como que vai ser, como que a gente pretende fazer o canal, fazer essa, essa série de vídeos. Então, a gente vai falar sobre perca de peso e ganho de massa. Como combinar os exercícios, as as dietas um, E a gente vai trabalhar num período de seis semanas Então eu, hoje eu vou postar aqui embaixo na descrição As medidas que eu estou hoje Peso, braço, barriga E toda semana eu vou estar tá postando essa, esses resultados aí que Espero que dê resultado é Claro que vai. Vai. É, vai Tomara, tomara E aí vamos colocar as fotos também Fazer os vídeos da... Só checar se tá gravando? <risos> e Então é basicamente isso seis, seis, semanas a gente vai Toda semana a gente vai, vai postar os resultados A gente vai fazer o, o resultado de seis semanas Claro que a gente vai continuar, mas Pra gente ter uma base A gente vai trabalhar com seis semanas Então, hoje a gente vai vai malhar a perna E quem que vai fazer, hoje? Cara, a gente vai fazer Cara, um squats, um alhechamento Tá lá embaixo, malhar igual homem. Vamos fazer o leg press, vamos fazer a extensora, flexora. Vamos fazer abdutor, adutor. Vamos fazer... Caraca, bicho. fazer panturrilha, fazer três tipos diferentes de panturrilha, O lado de fora, o lado de dentro, o lado de... do meio. É... Vamos fazer mais ou menos aí uma hora e 20 minutos de treino para sair da academia sem aguentar andar Fazer um treino o treino quando estiver fazendo não vai ser tão rápido quando na hora de, da execução do exercício vai ser meio devagar para poder romper bem as fibras musculares para chegar na décima segunda décima quinta repetição tá bem exausto já conseguiu alcançar a fadiga então assim uhum. Vai ser trabalhando a respiração para mandar oxigênio para o músculo bem, distribuir oxigênio certinho para os músculos que estão trabalhando e é isso, e essa daqui se rastejando. E, Top. É e a gente não vai trabalhar é, série fixa, Por exemplo, que o pessoal faz 4 de 10, a gente vai trabalhar até exaustão. Até no andar. a gente vai até assim no máximo uma sexta. uma sexta.. cara. Sete. Em inglês, esqueci em português. Uh, é. Série? É, até a quarta série. É. Vamos fazer até a quarta série. É. Então, não, até a quarta não, perdão, galera, perdão, perdão, porque eu tô com fono. É, <risos> até, a, até a sexta série, no máximo. Disso a gente não vai passar. Legal. Porque a gente vai estar fazendo um trabalho bem devagar, trabalhando a respiração, explorando todo o movimento do músculo, do exercício, para conseguir ter uma hipertrofia massa para ganhar... O massa que a gente quer, vem aí todo o desenvolvimento e é o resultado que a gente está esperando. Top. E a dieta, você não tinha explicado o que, que é basicamente a dieta que eu tenho que fazer para perder peso. Perder então, peso. a dieta que você vai ter que fazer é diminuir o seu carboidrato. Se você, se você quer resultados rápidos, é, você tem que de, zerar a gordura. Não zerar a gordura assim, mas eu digo gordura ruim, gordura boa você tem que ter. Então pro, uhum. nos alimentos que você vai comer diariamente. Por exemplo, um, um pouco de carbo que você vai comer, ou um, um frango, alguma coisa, que tem, já tem uma gordura, então você não precisa ingerir mais uma gordura boa. E... então vamos ver. Comer menos carboidrato, comer, por exemplo, mais peito de frango que é uma proteína ótima, uhum. salada, tomar bastante líquido. É, comer de 3 em 3 horas, não sentir fome... Não parar de comer, não falar assim, eu vou parar de comer que eu vou secar, não, você vai morrer. Três em três horas ali, fazendo a refeição balanceada. As medidas é, das quantidades de gramas eu não vou passar, porque cada corpo é um corpo diferente, então cada pessoa tem é, sua quantidade necessária de calorias que você precisa ingerir durante o dia. É, do Thiago é uma, a minha é outra. E no caso do Thiago ele vai fazer uma alimentação de manhã, eu, eu, eu, é, eu indiquei, né? eu, eu sugeri para ele, no caso peito de frango, uma salada, é, arroz integral, não só de manhã, mas assim durante o dia, só que ele vai dividir esse, esses, essas alimentações, essas comidas em várias partes do dia é, Água, bastante água, fruta, salada eu já falei, peito de frango, arroz integral. É, batata doce, que é um cabo muito bom. É, o que mais? Salmão, que é um, um ótimo tipo de proteína. E os suplementos, pra ajudar quando estiver uhum. na correria, quando estiver trabalhando. O chefe sabe ali do lado, não dá pra bater uma marmita. Bate o um shake ali rapidinho, virou. Pra não deixar de. Não, não é pra. É... Substituir. Substituir alimentação, Mas é só para não deixar você perder uhum. é, aquele, aquela, aquele momento que você tinha que estar ingerindo algum, alguma comida, algum nutriente, alguma proteína, algum carro, alguma coisa. Então o shake é só para dar um, um help. Então o kit básico para quem está começando a academia é Whey, a. whey potrelo, o BCA, pé-treino, é, uma glutamina que ajuda bastante, creatina. É bom. Depende uhum. do seu objetivo e é isso. É isso. E, sure tudo, e tudo com acompanhamento do profissional. Não faça nada sem antes um... Como que fala? É, acompanhamento, é. é um acompanhamento. É, é um, um conselho uhum. do, do personal, do profissional para que você não venha falar depois. Falaram isso, fiz isso, eu tô estou cagado. Tô cagado, ficou feio, né? Tô cagado. Tá, ficou feio, vou falar. Não, assim. de eu tô, novo? Eu tô cagado, tipo, me ferrei, então, não assim, é. culpa do, do, <risos> dos Tiagos. Então, cara, não quero receber essa culpa por ajuda do profissional. É. E, é claro que o, os vídeos que a gente tá fazendo é pra incentivar vocês e dar uma base de informações, né? É, mas... agora A gente tá meio morto, assim, porque tá muito cedo, mas deixa a gente tomar um é. treino. Segura em cima que lá vocês vão ver. Da animada. Os Inclusive o pré treino, Os bichos urrando lá em cima. Da tá steel. Bom pra caramba, eu tomei ontem. O negócio é foda. Hoje eu, já vou, eu é já não vou falar quantos desculpas eu vou tomar, porque senão ninguém vai estar tá falando aí que tô indicando errado. Hum. Mas.. <risos> mas assim. Ele exagera na, na, na dose. Lá em cima, lá em cima vocês vão ver o, o, o, o resultado. <risos> Top. Então acompanha pessoal. Ah, deixa a sua, sua chamiga aí. Instagram. Então, meu Instagram é ThiagoBSC Meu Facebook é ThiagoCampos é... Meu Twitter, eu não lembro Vocês vão achar meu Twitter no meu Facebook Vocês vão achar o canal do Thiago no meu YouTube No meu Instagram, vocês vão achar os pré-treinos e suplementos No meu Instagram, no meu Facebook Então assim, galera, dá um likezinho lá Curte, dá um, um follow lá que eu vou falar For Vou seguir uhum. vocês de novo. Top. é isso aí. Não, Legal, e daqui a pouco, como a gente vai ter vários convidados, daqui a pouco a gente vai ter o Daniel, né? Vai isso. ser o nosso aí, vai dar uma dica para quem está começando, inclusive o Lucas, né? Ele perguntou para mim ontem, na postagem, uh, o como fazer para começar, o que começar, que serve começar, né, algumas sugestões de quem está começando a academia. Então acompanha aí, Lucas, acompanha o pessoal, o Daniel vai dar uma umas dicas para a gente daqui a pouquinho. Um abraço e aí daqui a pouco. Galera, esse aqui é o Dani Personal Trainer. E aí meu parceiro, certo? Então, é, Dani, para quem está querendo começar a academia, o que, que você indica para um, um grupo de pessoas que quer perder peso e para ganhar massa muscular? Então galera, eu sou o Daniel, sou Personal Trainer há 12 anos. Então, inicialmente, se você quer iniciar um trabalho na academia, primeiro, você tem que tratar da sua alimentação. Obrigado, senhor. Segundo, dedicação. Você tem que mudar os seus hábitos diários. Se você estava acostumado a sair, festar, o atleta e a noite não combinam, entendeu? Você tem que se dedicar aqui. Aqui tem que ser sua segunda casa. Não se preocupar com o um amigo do lado. Se ele está maior que você, é porque ele treinou há mais tempo que você ou ele tem um biotipo melhor, mas você vai chegar lá. Todo mundo tem seu espaço, o treinamento ele é progressivo. Não adianta você querer pular estágios, porque hoje você está vendo ele maior, amanhã você pode estar tá maior que ele e melhor, tudo depende de você, o seu limite está dentro de você. Primeiramente, mudar a alimentação, o que seria mudar a alimentação? Aprender a se alimentar, você tem que se alimentar de 3 em 3 horas hidratar melhor, hidratar não quer dizer beber qualquer tipo de líquido, sim água, o mais importante água, hidratação e treinamento essa é essa a minha dica galera, Thiagão Dani, brigadão aí, tamo junto galera, dá um like aí no canal segue a gente e embaixo vai estar o facebook do Dani, o instagram do Dani e dá uma força pra ele lá também tamo junto, tamo galera. junto. continua com a gente pra mais dicas e até o próximo vídeo valeu, valeu. gravando então galera, tranquilo, esse aqui é o Dani, personal trainer, grande amigo meu e. Dani, é. dá uma pra galera, queria. E... Eu não sou apresentador? Calma, calma que eu já fiquei <risos> nervoso.